Ah, agora eu recebi o alerta. É Hurricane Warning. Significa que sim, ele vai passar por aqui. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eu, muito esperançosa, estou indo agora no mercado às 5 da tarde da terça-feira. E o furacão está previsto para passar amanhã de quarta para quinta. 5 da tarde, está sempre lotado o mercado, final da tarde enche. Imagina se preparando para o furacão. E eu vou querer pegar justamente o que as pessoas querem pegar, que é água, pão, sei lá o que mais. Vamos ver se tem, né? Eu tenho algumas coisas, mas eu quero ter mais. Então vamos ver. Eu acho que não vai ter nada, mas né? vai estar tudo vazio. Vai a tá fila enorme Mas vamos lá ver como é que tá O trânsito tá uma doideira hoje De manhã cedinho não tava Mas depois que mudou, mudaram todas as previsões Ficou uma doideira Tá todo mundo na rua Trouxa que sou Paguei mais caro a gasolina Aqui tá mais barato ah! Eu preferi abastecer lá Porque aqui provavelmente já tem muita fila E tem mesmo Então né? melhora pelo menos está cheio o tanque uh, essa época de furacão as pessoas ficam doidas na rua nossa, o um alarme tocando ficam doidas na rua em 2016 quando nós viemos a turismo bateram em nós bateram atrás de nós no, antes do furacão Matthew em Miami então as pessoas ficam doidas mesmo fica todo mundo na rua, todo mundo doido Vamos lá ver como é que tá o mercado agora. Não tem muito carrinho acumulado ali. Se tivesse muito carrinho acumulado, eu ia achar que o mercado estava lotadaço. Mas talvez tenha carrinho lá dentro. E mesmo assim o mercado pode estar lotadaço. Vamos ver. Acabaram de falar segurança na farmácia. Chamaram. Ah, não. Ó. ó só que esperançosa. Bom, eu vou lá dentro ver... E caso tenha eu vou ter que carregar, né? Porque eu não encontrei carrinho. O que, que tá acontecendo na farmácia? Será? Vamos ver se tem alguém brigando. Ih, vocês viram que tinha mesmo? Vocês viram que tinha mesmo? Uh, alguém tá recebendo alerta. Será a Amber? Todo mundo tá recebendo Amber? Eu não recebi nada ainda. Amber I don't know, I don't know Eu não recebi ainda No meu nada ainda Daqui a pouco ele grita Até papel higiênico o povo tá levando Descartáveis aí, ó É, ó, o povo tá levando papel higiênico Não sei se estão planejando ter uma diarreia descontrolada Mas eu não estou, né? Eu não preciso de papel higiênico, eu acho <risos> O povo tá planejando encher a cara também, né? Vocês sabem que eles fazem festa de furacão aqui, né? Ah, é, muito esperançosa eu Ah! Água perriel, que eu disse outro dia, né? Água cara sobra. Eu não vou comprar isso aí, não. O resto não tem nadinha. Suco. O povo já levou também. Ah, até o suco desses que vão na geladeira. O Gatorade também tem uns buracos aí. Bolachas. Salgadinhos. Aí segue dando os alertas e eu não recebi ainda. Salgadinhos já tem lugares que não tem mais nada. Pão eu duvido que vá ter, mas vai que né? Aqui é fruta, essas frutas assim, ó. Cereais. Nós não comemos cereais ver aqui, açúcar, spices. É, aqui não é uma coisa que acaba muito, né? Só o óleo. Sopa, massa, massas. Ah, agora eu recebi o alerta. É hurricane warning. Significa que sim, ele vai passar por aqui. Eu vou ter que ler melhor, peraí. É, tá dizendo que um alerta de furacão tem efeito para essa área e que o alerta é emitido até 36 horas antes das condições perigosas começarem. E tá dizendo aqui para ter comida, água, dinheiro, uh, gasolina, medicações para mais de três dias. Aqui ó, as massas. Então repondo um pouquinho, mas como vocês podem ver, repõe e já sai, né? A esperança é a última que morre. Vamos ver se temos pão não. É, restinhos, restinhos. Ai, mas se eu pegar um pãozinho, eu vou ter que ficar naquelas filona. Por que, que ele botou de volta? Será que tá... Ai, vamos ver se eu pego esse, então. Olha só. Olha só. Isso aqui devia estar tá cheio de pão. Vou pegar mais desses bagulhos aqui. Subir a glicemia, né? Vamos lá? Hum, delícia! E segue dando alerta no celular de todo mundo. Donuts, acabando. Essa aqui é a fila do autoatendimento, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que termina. Aqui que começa, na verdade, aqui. Tá indo lá pro meio das frutas e ela tá indo lá no fundo nas carnes. Isso, pessoal. Nada divertido. Eu vou continuar aqui. Sigam acompanhando o canal, se inscrevam aí que mais vídeo novo a qualquer momento. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau. Pra quem ouviu falar em grustule no outro vídeo e não sabia o que que era, está aqui. Delícia! Hum.